estudantes, candidatos ao ensino superior, desde a cidade mais alta, a Guarda, venho falar-vos aqui de uma oferta formativa, uma proposta de formação em Educação e Tecnologias da Informação e da Comunicação. Dizia eu, desde a Guarda, cidade, passo o exagero, eh, ensinou a ler o país. Esta proposta formativa na área das Ciências da Educação, uma proposta que cuja tipologia é de teste, como referi, decorre durante dois anos, quatro semestres, três semestres seletivos e um semestre de estágio. Como grandes objetivos, o curso propõe-se fornecer instrumentos, capacidades para conceber e desenvolver de forma autónoma ou sob orientação ações e projetos educativos e empresariais com recurso à STIC, gestão de redes sociais, comunicação empresarial, processos formativos, promovendo o desenvolvimento da literacia digital e mediática, assuntos que são de muita importância e que, inclusivamente, a própria Assembleia da República tem demonstrado uh, essa preocupação com as literacias digitais e mediáticas. Os estudantes uh, desta área ficarão habilitados a conceber e executar ações promotoras da literacia digital e mediática, a supervisionar a utilização das TIC em contexto profissional, a conceber e desenvolver ações no âmbito da utilização das TIC para promover a criatividade, a autonomia e a socialização, entre outros, portanto, um vasto leque de opções de saídas profissionais para estes estudantes que podem trabalhar em organismos públicos, em instituições particulares de solidariedade social, desenvolver os seus próprios projetos autónomos de formação, portanto, uma proposta que abre largos horizontes aos diplomados. Por outro lado, caso o estudante queira prosseguir estudos, tem sempre a hipótese de prosseguir para os cursos de, para os cursos de formação de professores e sabemos que, eh, neste momento, Portugal começa a, a ficar carenciado de professores das diversas áreas e esta é uma boa proposta para eh, os candidatos ao, ao, ao ensino superior, ao nível do, do, do teste. Por outro lado, estudar numa cidade, como disse, tem uma forte... Uh, tradição na formação de professores, uh, uma cidade acolhedora que tem todas as condições para quem uh, se quiser cá instalar e também a nossa própria instituição, e no caso concreto aqui a Escola de Educação, Comunicação e Desporto, que dispõe uh, de equipamentos, uh, laboratórios e diversas uh, uh, outras valências que facilitam uh, uma formação plena e adequada àquilo que são os objetivos do curso. Portanto, se estás indeciso, já sabes, Ethic é uma boa opção para ti.